Seu pena branca chegou E vem nos ajudar Nós somos o Encantaria das Matas E estaremos no sarau do Semente do Jogo de Angola no dia 29 do 11 agora A partir das 19 horas Nós tocando jongo e a samba de rola, poché é tudo que a gente gosta Vamos celebrar a vida, celebrar tudo, celebrar...